Que nos proporciona a oportunidade de servirmos ao próximo Que nos ensina a criatividade, o serviço Voltado para o bem, voltado para que o outro possa evoluir Agradecemos pela natureza que nos cerca Pela chuva que cai, pelo raio do sol que nos aquece pelo ar que respiramos, pelas plantas, incluímos aí os nossos alimentos. Agradecemos pela fauna que nos proporciona a chance de tutelarmos por esses nossos irmãos menores. Agradecemos, inclusive, para esses nossos irmãos que estão junto de nós, em nossa jornada. na fé raciocinada, que nos ensina o entendimento. Agradecemos nossos amigos que estão conosco nessa jornada, nos amparando, nos protegendo, sendo companheiros em uma luta de alma. Agradecemos a nossa família que nos sustenta, que nos apoia, nos obriga a sermos pessoas melhores, pois nem sempre encontramos na família aqueles seres tão optimizados a nós. Então, são esses seres que mais temos a lutar a oportunidade de evoluirmos, para que um dia, no final dessa existência, possamos somar mais laços de afeto, de amor e de contenção. Se hoje temos desafetos em nossa vida, eles se tornarão, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, em seres altamente próximos e afinizados a nós. E essa luta diária, nos entregamos com o amparo do nosso irmão maior, Jesus Cristo. E dessa forma, juntos os nossos amigos, trabalhadores mais, encontramos nossa Mãe Maria, que nos carrega em seu colo, nos cobre com seu manto azul de luz e nos deixa feridos, tranquilos. Essa nossa Mãe nos convida a entregarmos o nosso coração e dessa forma, juntos dela, encontramos o seu Filho, nosso irmão maior Jesus Cristo. Aquele que nos ensinou a amar tudo a Deus, que nos ensinou o perdão, que nos ensinou a misericórdia. E esse nosso irmão tão querido, tão amado por nós, nos convida a subirmos um pouquinho mais onde encontramos o nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos criou, que assim, e para que, por meio das existências do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 Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em nós mas livrai-nos de tudo. conforto que eu encontrei todos os demais aqui acredito que encontraram qualquer dúvida qualquer coisa que vocês precisarem utilize um um que pode ajudá-los é, em tudo que vocês precisarem, né? Estando ao nosso alcance. Bom, vai ficar assim mesmo? Vai. Não posso puxar muito. Ó. Ai, obrigada. Temos mal. Bom. Uh, hoje a gente vai falar sobre esse capítulo, né, o capítulo 2, Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem de João, né, que está no Evangelho, e que Allan Kardec tirou um, um extrato. Então, se a gente for pegar o Evangelho inteiro, temos uma parte antes e uma parte depois. Ele pegou um extrato disso, que ele né, entendeu que seria o adequado para o estudo, e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou ler para que a gente a partir desse extrato, a partir desse texto, nós possamos entender né, o que Jesus quis dizer com o meu reino não é desse mundo. Então voltando Pilatos ao pretório e tendo chamado Jesus, lhes disse, tu, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros haveriam de combater... Para impedir-me de cair nas mãos dos judeus, mas por ora o meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: Tu és então rei? Jesus respondeu: Tu o dizes que eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, o que este texto quer dizer? Antes de mais nada, para que a gente possa entender esse capítulo, para quem ainda não estudou esse capítulo, ele é um capítulo bem pequenininho, então é facinho de ler, tá? Eu li agora aqui, fiquei sentada aqui, eu reli ele praticamente inteiro, aqui em 10 minutinhos que eu fiquei aqui. Nós temos a vida futura, que ele vai tratar sobre o propósito deste capítulo, a realeza de Jesus, Pilatos não falou que ele era rei, questionou, né? Então aqui vai falar da... Da realeza de Jesus, o ponto de vista que eu vou explicar para vocês o porquê chama ponto de vista a partir do momento que estamos buscando entendimento acerca de uma verdade que é o meu reino, não é deste mundo, e nós não, tem, não, não tivermos a noção de que esta vida não é a final, a derradeira, que aqui é a única vida, se nós tivermos apenas essa certeza. Né, de que aqui é a única coisa que nós temos, né, nós precisamos mudar o no nosso ponto de vista. Então, o ponto de vista se refere a exatamente a importância de acreditarmos numa vida futura. Diz aqui, ó, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura propicia uma fé inabalável do futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, pois muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles veem a vida terrena. Depois eu quero ler uma passagem que tem aqui no ponto de vista, que é, assim, esclarecedora. Esse aqui é um capítulo um pouquinho maior, né? E aí vem a última parte, que é uma realeza terrena. Então, antes de entrar no capítulo, eu queria contar para vocês sobre esse último trechinho deste capítulo. Uma realeza terrena. Ela foi escrita por uma rainha da França, ou seja... Tínhamos uma rainha encarnada na França e ela achava que, por ela ser uma rainha, ou seja, ter o posto mais elevado de poder, de autoridade de um país, ela exercia poder sobre tudo, até que ela desencarnou um dia. E ela chegou no plano espiritual e ela viu que aqueles que eram os humilhados, que eram aqueles pobres e com uma classe social inferior a dela que eram é, súditos dela, assim ela o pensava, estavam na vida espiritual mais elevados do que ela. E ela fez esse relato né, como espírito contando que, se ela soubesse né, o que ela aprendeu após ter passado por essa experiência de ser uma rainha terrena e de chegar no plano espiritual e descobrir que ela era a mais inferior de todas, que ela teria mudado, que ela teria repensado as suas atitudes. Então nós temos a benção de ter esses emissários que erraram em existências, mas que aprenderam com a lição. E ela vem nos contar isso. É isto aqui apenas, nada mais do que isso. É isso aqui, ó, que eu acredito que todos... Né, possam ler hoje, né, chegando em casa, leiam né, o evangelho de vocês para que a gente possa entender que a gente tem tempo né? a gente não precisa desencarnar para aprender certas coisas nós já estamos aprendendo então voltando né, ao texto de João na qual ele retrata o que Jesus disse nós vamos ver um Pilatos indagando Jesus que estava sob o julgo do poder romano sendo questionado se ele era o rei. Vocês lembram da passagem, né, da chegada de Jesus em Jerusalém, né, que os seguidores de Jesus queriam que ele chegasse né, todo radiante, num cavalo, né? e na verdade, que é o tal do Domingo de Ramos, né, que a gente conhece bem, e Jesus preferiu né, um animal burrinho, um animal menor, porque ele sabia que ele não era rei de nada. Então temos essa passagem para nos lembrar dessa situação em que Jesus quis nos ensinar uma lição. E aí nesse diálogo de Pilatos né, com Jesus, você é o rei, ele diz, tu o que dizes? Então a gente percebe, né, Pilatos estava ali querendo fazer indagações, a gente conhece um pouco da história de Pilatos, né, que lavou as mãos, mas Pilatos na verdade, né, ele sabia que... Né, a grandeza de Jesus A esposa de Platos né, Que foi uma seguidora de Jesus é, Estava transmitindo a ele né, Essa grandiosidade Esse ser iluminado Que era Jesus Só que ele não tinha poderes né? Então ele estava ali Sob a responsabilidade Do governo romano Ele era um governador ali daquela região Que tinha os judeus Como líderes religiosos E tinha os romanos como líderes é, da política do lugar. E aí vocês veem, o governador planetário, aquele ser de maior grandiosidade, de maior é, magnitude que o nosso orbe terrestre, ou seja, juntando encarnados e desencarnados, tudo que se fala de planeta Terra nas suas esferas, ele foi o ser mais iluminado que já passou por aqui. Ele já era grande antes da Terra. Ele foi o construtor da terra. Manipulou as energias com suas mãos, de forma né, alegórica, estou dizendo isso, mas criou o nosso planeta. Então ele era o governador do orbe planetário, dando satisfações para um governador ali, daquela partezinha do planeta, do plano material. A grandeza de Jesus é tão grande que ele se submete a esse jugo. Ele não fala assim, ó. vou chamar o meu exército de anjos, né? de todos aqueles que podem me tirar daqui. Ele sabia de tudo, só que a grandeza dele é tão grande e ele precisava passar por este momento da nossa história para nos trazer ensinamentos, para nos trazer modelo, exemplificação do que hoje podemos ser, do que vamos nos tornar. Quando diz aqui, João diz que ele deu o testemunho. Quando uma pessoa é testemunha de um evento, ela não dá a sua opinião pessoal, ela apenas conta o que sabe, nada mais do que isso. Ele testemunhou, existe essa palavra aqui no texto, deu testemunho. A partir do momento que ele sabe o que é a vida, o que tem por trás de tudo, ele dá o testemunho. O texto diz também que um homem muito rico, se perde moedinhas, vamos dizer assim, não se chateia, certo? Porque ele tem muito mais do que simples moedinhas. Assim era Jesus que, vindo de uma vida de milênios antes de nós, sabia que aquela existência era uma existência pequenininha perder aquela existência era pouco então ele não se importa com a cruz ele não se importa com o julgamento pois ele sabe que há uma vida eterna e que ele já tinha vivido muito mais do que isso para vocês terem uma ideia Jesus ao encarnar na terra, ele precisou vir do futuro então ele não tinha corpo material mais ele precisou voltar 4 mil anos, isso que os Espíritos nos contam, voltando para trás, encarnando no plano espiritual, adquirindo corpo para poder ter uma forma física para estar conosco há 2 mil anos atrás. Então pensem, o que era uma existência para ele, na qual ele sabia a verdade, na qual ele tinha o testemunho de que esta não é a única morada, já ouviram Jesus falar isso? Existem muitas moradas na casa do Pai. Vocês acham que só tem o planeta Terra? Um planeta que é pequeno, perto da grandiosidade do universo. Que é recente, perto da grandeza e da idade dos outros planetas. Nós mesmos já estudamos sobre a vinda dos capelinos para cá. Temos notícias mais recentes de outros orbes que estão mandando anjos para nós emissários, seres mais evoluídos para povoar a nova terra a terra que nós vamos habitar, talvez não nessa existência, mas nas próximas existências que nós tivermos porque essa não é a única vida, esta é uma delas e aí vocês vejam, né, há dois mil e tantos anos atrás Pilatos, para ele, tudo isso que Jesus estava falando, era história de né? De gente doida, né? Quantas pessoas hoje, quando começamos a contar sobre o que a gente aprendeu aqui na casa, sobre o que a gente aprendeu lendo aqui, lendo todos os livros que a gente lê, sobre as palestras, as preleções, os vídeos no YouTube que a gente estuda, que tem coisas maravilhosas para a gente aprender, e aí a gente vai contar para alguém próximo de nós, uma pessoa que a gente ama e a gente quer fazer o que a rainha aqui está falando para nós contando que esse reino não é deste mundo, e as pessoas ainda acham que a gente está alucinado, né? que nós estamos exagerando, que não é, parece ficção tudo aquilo que eu estou contando. E isso a gente viu em Pilatos há dois mil anos atrás. Então, quanto que a gente evoluiu? Pensem. Se ainda existem pessoas incrédulas quanto a essa pluralidade das existências, que ainda existem pessoas incrédulas com relação a que existe algo além, existe uma vida futura. Se nós levássemos tudo tão a sério que nós passamos nessa vida, as contrariedades diárias que nós temos, pensem que a gente tem contrariedade na família, a gente tem contrariedade no trabalho, no trânsito, né, que é usual falarmos de trânsito, temos contrariedades quando a gente liga a televisão, quando a gente abre uma internet para ver alguma coisa, nós temos contrariedades. Se nós levássemos tudo tão a sério, achando que esta é a única existência, que não é, entendêssemos que são fases necessárias para a nossa evolução, que são crises, que são obstáculos, desafios, e que tudo isso nos torna mais fortes, que nada disso daqui é tão real. Todas essas materialidades da vida é tudo ilusão. O que é verdadeiro? Primeiro, que a gente começa a fazer um inventário da própria vida. É, eu, assim, eu acredito que vocês também, de um certo grau, né eu esse ano passado eu tive perdas muito próximas, né, perdas de pessoas queridas. Foi Covid, foi de tudo. Né? Todo mundo aqui passou por experiências, não sei se foi esse ano, ano passado, ou nos últimos 10 anos, mas que fizeram a gente repensar. Então... Você parece que estuda uma doutrina uma vida inteira, mas você precisa passar por, pela exemplificação. Quando a coisa acontece muito próxima, e quando a coisa acontece abalando a estrutura que nós temos, do conhecimento que nós temos, nós fazemos perguntas. Então, cada vez mais eu estou inventa, inventariando a minha vida. Penso da seguinte forma. Se eu desencarnar, tipo amanhã, né? o que eu vou estar levando de material nada absolutamente nada né então é assim precisamos nos apegar de tudo não pelo amor de deus nós precisamos viver e precisamos de recursos tipo óculos preciso de um óculos agora senão eu não consigo terminar de ler aqui precisamos de é, estrutura para poder viver certo mas eu não levo nada material o que, que eu vou levar primeiro eu vou levar as coisas boas que eu fiz, isso eu levo e também levo as coisas ruins, porque eu serei o fruto daquilo que eu sou hoje. Então, são obras. Não quero levar coisa ruim, porque se eu levar coisa ruim, eu vou colher o fruto daquilo que eu fiz. Então, eu quero levar coisas boas. Eu quero aprender o máximo que eu puder de coisas. Então, ultimamente, eu estou assim, numa fase que ah, tem isso para aprender, eu quero aprender. Ah, eu queria muito tempo fazer tal coisa manual. Um exemplo, gente. Sei lá, aprender uma língua, é... qualquer habilidade. Então, assim, eu estou num ponto que tudo aquilo que eu gostaria de ter aprendido e que fui, sabe, protelando, deixando para trás, eu quero aprender. Porque isso eu levo. Então, eu levo coisas boas e vou colher os frutos das coisas boas. Porque se hoje eu tenho uma vida boa... Então, a gente, às vezes, só reclama, né? Mas também esquece de agradecer, porque só da gente estar aqui, nesse ambiente, sinal de que estamos com saúde, estamos dispostos, todos nós, né? Saímos de casa, felizes, pegamos um friozinho, deixamos, muitas vezes, a nossa família lá, talvez nem descansamos direito depois do trabalho e viemos aqui. Por quê? Se estamos tendo essa vida boa, essa vida confortável, muitas vezes... É porque também fizemos por merecer. Então, nem tudo são dores que nós colhemos. Muitas vezes também são bênçãos. Então, eu quero prolongar essas bênçãos. Então, como eu sei que minha vida é futura, que esta é uma passagem, é um estágio, é uma etapa, é uma experiência, eu quero ter, tirar o maior proveito dela. Reunindo amigos perto de mim, familiares. Eu quero aprender coisas novas, eu quero ensinar, eu quero estudar. Eu quero estar aqui com vocês, eu quero trabalhar, eu quero fazer todas as coisas que eu puder. Porque é isso que eu vou levar. Porque a gente não sabe quanto tempo. Porque o meu reino não é desse mundo. Eu não sou Jesus, eu não tenho essa realeza nem terrena e nem né, aquela espiritual. Mas o meu reino não é desse mundo. E um dia eu vou ter este mundo diferenciado que hoje eu estou buscando. Vou ter a companhia de muitos dos que estão aqui comigo, porque eu falo assim, ó, que se a gente tem hoje aqui na Terra 10 afetos, no plano espiritual a gente tem uns 30, 40. Porque muitos daqueles que estão lá na retaguarda são aqueles que estão nos tutelando. Muitos dos que estão aqui com a gente são desafetos, são... Lutas que nós precisamos prosseguir para que elas virem né, experiências boas. Então, o plano espiritual não é ruim. A vida futura não é ruim. É uma vida na qual nós teremos aqueles que nós amamos, que muitas vezes estão lá e nós nem sabemos quem são. Estão lá nos protegendo, nos intuindo, nos. É, orientando e nós nem sabemos quem eles são. Vão se apresentar a nós no dia que partirmos para lá. Então, por que, que eu vou levar tão a sério né, as pequenas contrariedades do dia a dia se eu sei que a vida é futura, que aqui é um estágio, que aqui é uma etapa a ser vivida. Mas nós vamos vivê-la da melhor maneira possível, tirando todo o proveito que ela tem é absurdamente difícil né, você chegar num plano espiritual, como dizem né, todos aqueles relatos que a gente já estudou, que a gente pode é, ter né, o conhecimento de que o arrependimento do tempo perdido aqui na Terra é uma dor imensa. Uma dor que nos faz assim, pensar, olha, está tão difícil reencarnar. Foi tanto tanto trabalho, tanta preparação antes de vir para cá, teve que mobilizar pessoas antes de nós, pais, avós, toda uma estrutura para que nós viéssemos, todos aqueles que estão no plano espiritual, né, nos intuindo para que nós tirássemos o melhor proveito, e aí chegamos lá e percebemos que falhamos e muito. É, tem um, um autor espiritual que eu gosto muito que é o Dr Inácio Ferreira que eles querem ver pelo Bacelli. e assim hoje já li muitos livros dele releio sempre que dá e ele fala que assim a maior tristeza que existe é um homem né o um ser humano vir para a Terra e 70 80 90 anos aí e porque tem gente que está dormindo aí a hora que ele acorda é a hora que ele desencarna aí ele percebe que ele dormiu todo esse tempo então tem gente que vem para cá hibernar, vem dormir, porque ainda não se atentou à grandeza que é essa oportunidade. Tem muitos espíritos que precisam vir para cá e não estão conseguindo vir. Por uma série de fatores. E nós tivemos. E que vida né? é importante que nós estamos tendo, pois estamos aqui hoje. Eu, ouvindo o que eu estou falando, vocês também, a gente está refletindo sobre essa verdade que Jesus disse aqui. Uma verdade. Que ele testemunhava uma verdade. E que se estamos aqui estudando uma doutrina, tendo esse amparo dessa casa abençoada que nos recebe de braços abertos, é porque estamos um pouquinho melhor do que aquele ser humano que está hibernando. Agora todos nós conhecemos seres que estão dessa forma, que vivem uma vida na superfície, apenas pensando na materialidade da vida, nos prazeres da vida, naquilo que é obrigatório fazer, somente isso. Não pensa além, não pensa que existe um trabalho a ser feito. Nós viemos aqui não para brincar, não para passear, nós viemos aqui para trabalhar, não o trabalho aquele do dia a dia, este sim, também é importante, mas o trabalho em nós, na nossa alma, na nossa evolução. Todos aqui somos seres em evolução. E estamos tendo a oportunidade de evoluir conjuntamente. Olha que beleza estarmos aqui nesse ambiente, encarnados e desencarnados, trabalhando para o bem de cada um de nós. E se nos transformarmos em pessoas melhores transformaremos aqueles que estão ao nosso redor. E aí isso criará uma corrente que nós poderíamos dizer assim, fomos responsáveis por uma humanidade, por uma sociedade em que todos buscaram uma evolução. Muitos hibernam, mas muitos trabalham também. Então eu vou ler esse trechinho que eu gostei aqui do meu ponto de vista e gostaria que vocês refletissem né? hoje no final dessa... Preleção, que vocês possam é, buscar o entendimento daquilo que vocês ainda estão levando muito a sério, de que vocês estão apenas pensando no dia a dia ali, que estão esquecendo que o meu, o seu, o nosso reino não é desse mundo. Somos seres eternos, somos seres que vieram das estrelas e vamos voltar para as estrelas, pois esse planeta é apenas uma passagem. Esse planeta aqui é uma oportunidade de trabalharmos nele, para o bem dele e para o nosso próprio bem. Quando evoluirmos aqui, seremos enviados para outros lugares e continuaremos a nossa jornada. Bom, vou ler aqui. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida material é apenas uma rápida passagem, uma curta estação num país ingrato, as vicissitudes e as tribulações da vida não passam de incidentes que ele enfrenta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de assustadora, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se está numa condição temporária e não definitiva, ele vê as preocupações da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que ele ameniza as amarguras perfeito né podia só ter lido isso e já estava bom bom, que então nós possamos né? ao refletir nessas palavras conduzimos a nossa existência para uma vida mais saudável mais fértil mais produtiva, cheia de amor a nós mesmos e ao próximo e que o nosso pai maior nos abençoe sempre, né? para que possamos seguir as vicissitudes da vida, as dificuldades que nós temos de forma tranquila, serena, buscando sempre o bem nosso e de todos os demais. Que assim seja e graças a Deus.